Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar Gone Home, que é um jogo de suspense e de história interativa em 3D, onde você tem que solucionar um mistério. <risos> estava de graça esses dias na Epic Games e eu baixei, fiquei curiosa, já tinha ouvido falar muito do jogo. E é só isso que eu vou falar. A gente vai manter o mistério. Vai ser misterioso nesse vídeo. Eu não vou falar mais nada. Normalmente eu falo um monte sobre o jogo, sobre a empresa, sobre tudo. E hoje a gente não vai falar nada. A gente vai jogar. Gente, eu comecei o jogo aqui daí que eu vi que tinha em português. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei se ela vai falar em português ou eu tenho legenda em português. Eu acho que provavelmente tem legenda em português. Hi mom. Uh, so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. Mas não se preocupe, eu vou um shuttle do aeroporto, você não tem que me pegar. Like realmente, você Tô com medo okay, já. So... Love you. See you soon. Bye. Eu adoro o jogo que tem falas e que as pessoas falam com a gente. Ela não tava falando com a gente, mas eu sei que falam. Eu gosto muito, eu fico tipo, ai meu Deus, eu tô dentro do jogo. Tem alguém falando comigo. Que solitária. Ok, então a gente chegou. É 1995. Dia 7 de junho. Uh, Caitlin Greenbrier, Portland, 2210, set... dia 6 de junho de 1995. Olhar de perto, agachar C, checar itens 1, checar mapa 2, rever diários 3. Eu já tô vendo que eu vou ter que provavelmente anotar algumas coisas. Então eu vou deixar minhas notas abertas aqui. Então, eu não... Nossa, gente, eu trouxe uma... Bagulho esquisito de. Ah! O que, que eu fiz? Ah, eu agachei. Então, um. Itens que eu tenho. Esse é meu cartão de embarque de volta de um ano na Europa. Esse é meu passaporte, eu tirei pra poder viajar pela Europa. Mapa. varandas, <risos> Diários, não tem nada. Pera, onde é que eu tô? Eu tô dentro de casa já? Isso tá muito escuro, tem como aumentar? Tem, tem como aumentar? Já jogar no brilho máximo, tá, gente? Que eu sou cega. Ninguém vai enxergar. Ah, gente, agora eu tô enxergando tudo. Não sei se era a intenção do jogo, mas tem essa ferramenta ali. Tem um potinho aqui. Vou pegar lata de refrigerante. Tá, significa que tinha alguém aqui. Tô na varanda. Kate, desculpe não estar aí para te ver, mas não será possível. Por favor, por favor, não comece a vasculhar para descobrir onde eu estou. Não quero que ninguém saiba. Nos vemos novamente algum dia. Não se preocupe, eu te amo. Pera aí, pera aí. Ó, oh, tá escrito aqui. Eu não quero que ninguém saiba, mas tá escrito rabiscado Mom and Dad. Então eu não quero que os pais saibam. Credo! Quem é Sam? Pera, pera, pera. A gente tem que vasculhar o resto. Ai, eu tô com medo. Ainda bem que não tem bicho, né? Não tem bicho, né? Bom, faz um ano, gente, que eu, estou, eu estava na Europa. Dá pra tirar coisas, eu adorei. Mas nós temos aqui. Nada. Credo, quem que é Sam? Um... Por que você tá fazendo isso, Sam? Eu vou abrir as duas portas, tô com medo. Agora eu tô com medo de verdade. Antes eu tava só brincando. Não, vou deixar uma aberta, né, caso eu precise ir. Corre. Não comece a vasculhar as coisas, meu querido. É óbvio que eu vou vasculhar as coisas. Eu fico um pouco paranoica com o jogo assim. Uh. Que eu acho que tudo eu tenho que mexer, sabe? Tudo eu tenho que pegar. Não. Tudo tem tenho que ficar pegando e tipo, meu Deus, tudo é importante. Uma coisa estranha, a gente chegou em casa, as luzes estavam acesas. Mas algumas só estavam acesas, tipo, o que é muito esquisito. Tem nada pra pegar aqui? Caminho da casa nova para o trabalho. Esquerda na... Casa nova. Tá, pelas caixas aqui no canto, já deu pra perceber que eles estão se mudando dessa casa aqui. Ai, não dá. Gente, tenho medo de porta aberta. Juro. Não vai rolar. Eita! Tenho um 17º aniversário maneiro pra cachorro. Feliz aniversário sempre. Ai, gente, não tem fantasma nisso aqui. Eu tô ouvindo barulhos tá tem um mapa aqui ok ok tá deve ocorrer não ok o que nós vemos aqui uma pasta nota fiscal cozinha quarto principal o que, que é isso continua nas folhas anexadas dear Katie so much has changed even just since you've been away we moved into this house I'm at a new school. My big sister being gone for a ah, year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it phase me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around, who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Amaê isso. Ok, essa é a casa nova. Eu vou agachar e chorar aqui, não tô brincando. Pera, como é que acessa aqui? Diários. Ai, a gente escuta daí. Pô, é uma casona, né, meu? Eu não tô enxergando direito, mas acho que não tem nada aqui. Ainda bem que tem como acender a luz, né? Se a gente fizer o ritual da loeira do banheiro, isso é papel higiênico? Tem alguma coisa aqui. Tá? Eu tô um pouco... Tipo, gente, com certeza vai ter alguma coisa... Embaixo de alguma coisa Tipo, eu tô muito assim, com tudo Que inferno de chuva Tá me dando medo, o que que é isso? Powder cleanser Eu adorei essas portas <risos> Tá Eu tô com medo tipo essa é a minha situação no momento. Eita, nós! Sam, Kate, Mom and Dad. Jan, Terry. Eu sou a Kate. Opa! Eu sou essa. Essa aqui é Sam, Jan, Terry. Tá, e meus pais não estão aqui, né? Tipo, imagino que eles estejam dormindo. Ler itinerário. Partida Kate. Vou pro Amsterdã. Ai, é meu itinerário. Ai, que susto, eu jurava que tinha visto alguma coisa ali. Meu Deus, meu coração parou. Eu quero ir no quarto, mas eu tô me enrolando aqui embaixo porque eu tô com medo, gente. Sam. Sam. Hello. Sam. Where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Hi, Mom. Uh, so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. It is all But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so love you. See you soon. Bye. Sabe o que isso significa? Que eles não ouviram a minha mensagem. Daniel da vizinhança antiga ligou. Ele quer conhecer a casa. Ligue pra ele. Mãe, o Daniel é muito esquisito. O único motivo de eu ter começado a brincar com ele é porque ele tinha um Nintendinho quando éramos crianças. Tá, então eles estavam conversando por bilhetes. Vou me agachar aqui que eu. eu... Não tem nada. Medo. Mãe, eu tô com medo, mãe. E me perco também. Tá. Oi, mãe, pai e Sam. Eu estou em Paris, já fiz muitas coisas Parisenses, não sei o quê, pa pa pa pa pa. Tá. Você abriram isso? The residents are strongly urged to stay indoors. Keep all windows closed. Cloud conditions are expected at lower elevations. Tá falando que tá tendo um.. É um aviso de tempo. Que o clima tá muito.. Tá. tipo. Tá pesado. High wind, rain Cara, vai acabar a luz nessa casa, eu tô até vendo, velho. Falando que vai ficar em casa, que tem muito vento e muita chuva, lá que acaba a luz eu vou fechar E vai acabar o vídeo, entendeu? Porque eu não vou conseguir Pera que eu tinha visto um monte de... Foi pra cá que eu... Onde que eu saí? Eu vi um monte de coisa, eu vi um monte de coisa que eu quero ver ali atrás Ei, você é novata, sim? Eu sou o Tommy, você não foi atrás de você Sem receber isso, eu respondo Oi Tommy, sim, sou a Samantha e sou é novata E aí? Pensei que como você é nova, talvez precisasse de um amigo eu não tenho muitos amigos, também, então vocês perguntaram algo se for incômodo. Deixa eu ver. Sim ou não? No! Eu não me importo, o que, que você queria perguntar? Você foi só se tio que ficou maluco ou é mal de família? Gente, ou seja, tipo, estavam enchendo o saco dela no colégio. Aí já é o motivo, né? Por si só, pra ela querer fugir Tipo Ó, oh, aqui Eu tinha visto isso Ler bilhete Bem-vindo no nova aluna Espero que você esteja empolgada com o seu primeiro dia no colégio Bom companheiro, quanto nós Certifique-se de levar esse quinteirinho seu primeiro dia de aula pra... Tá, isso no caso é um fax Tá, isso aqui é um negócio de Oh my god You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school. And there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Eu não quero mais jogar! A gente tá na casa de um psicopata! Eu tô com medo! Eu quero alguém pra jogar esse jogo comigo! Quando eu não vou conseguir jogar isso sozinha! Tá, agora a gente vai pra essa porta aqui. Onde que eu tô? Escritório do papai. Que a lâmpada tava acesa, o que é muito estranho. Ele tava escrevendo, pelo visto Teoria do gramado desbancada Você é capaz Eu tô no meu básico Viagem em tempo de volta da Oz Em 1893 Isso aqui É um negócio do presidente Que morreu atirado Agora eu esqueci Como é que é o nome dele? <risos> Paralelos <risos> Com que a marcha de JFK Seja o resultado desejado Chinês, japonês talvez ele trabalhe talvez ele escreva porque a gente viu alguma coisa de alguém que escrevia ali, não viu? ai, pera, isso aqui é como se alguém ai, eu acho que ele tava escrevendo um livro sobre o presidente que foi assassinado que levou um tiro agora, eu juro pra vocês que eu não lembro o nome dele e é como se, como se alguém voltasse no tempo pra salvar o presidente antes dele ser assassinado o que é isso? Ai, ai, ai. Nossa, tem um cofre com combinação aqui. Nossa, mas essa casa é gigante. Meu Deus. essa casa é muito grande eu tô morrendo de medo bom, vamos abrir as gavetas aqui a gente deveria ter feito o que qualquer pessoa faria né iria no quarto dos pais e tipo, oi, tem alguém aqui o assassinato de JFK uma teoria, você viu o filme fantástico Ô, oh, credo, a cadeira se mexeu Ela tá se mexendo pra mim A gente não descobriu absolutamente nada Tá falando que as luzes piscam do nada Mas é por causa da fiação que é ruim não, não tem muito o que fazer Então, tipo, não vai ser arrumado Tô vendo se dá pra clicar em alguma coisa aqui Tá, vamos vir pra cá agora. Eu não vou apagar a luz, mas é nunca. Ah, é. Ele é escritor mesmo. Ó. Que parece que dá pra pegar. <risos> David me pediu pra escrever sobre as resenhas que enviados enviadas. Estão sendo divulgadas nas redes sociais. Não existe limite de palavras. Não existe limite de palavras. Sem contar isso cada vez mais difícil. Parece Meu Deus. Isso aqui tá falando que, tipo, alguém demitiria ele. Porque ele não, ao invés de fazer resenha, ele tá contando coisas da vida, sabe? Um estranho sobre meu teto. Ixi, ele tava com problemas com a Sam. Bom, mas é que isso a gente já suspeitava, né? Será que se eu acender todas as luzes da casa, vai chegar uma hora que elas vão simplesmente apagar? Porque é muita coisa ligada. Bom, no momento a gente precisa da combinação. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? 1963, vamos colocar. Não deu, galera não, não é um 963 Bom, vamos ligar a TV Maldita a Que ele tá me assustando Tá, gente Olha isso daqui como tá bagunçado Tipo, parece que tinha alguém aqui embaixo Tem um bilhete aqui Gostaria de conversar com a senhora sobre as histórias que a Samantha tem escrito. Elas são o que eu esperaria de uma turma infantil e de meninos, o que? Junto com os descendentes que tem observado, me deixa um pouco preocupado. Por favor, ligue para a escola enquanto eles. É Samanta, história: O povoado das tartarugas. sim Tá, entendi. A menina tá escrevendo, tipo, histórias infantis quando ela deveria estar, tipo, numa turma melhor, né? Esse é o livro que o papai escreveu. Ah, sim, sim, sim, sim. Tá, vamos ver o que mais a gente tem aqui. sem achei que isso iria ajudar sentir inseto solitário fazer amigos é moleza ai não you know that feeling susto -so. I mean, the first moment you see someone it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them well there's this girl i think she's a senior she's usually dressed kind of punk but sometimes i see her in this like army uniform She's always drawing in this notebook Looking so intense I had no idea how I would ever Like, have an excuse to talk to her Till I noticed she and her friends Hang out and play street fighter At the 7 Eleven every day after school Bom Eu não sei, isso tá muito bagunçado pro meu gosto. Eu tô bagunçando mais sim. Eita, tinha uma coisa que dá pra pegar. Eu não quero mais. Tá falando de espírito, gente. Credo. Eu não quero mais. Não... Ela vai falar alguma coisa, ela quer ver? Não, nem vai. Gente, gente isso é muito esquisito. Tá, antes de acabar o vídeo, eu acho que a gente tem que ir para os quartos, pelo menos ver a casa toda. Não sei, eu tô com medo pra caramba. As coisas estão me assustando, deixa eu olhar aqui. Se algum espírito aparecer, eu nunca mais vou conseguir dormir na minha vida. Ai, credo. O que é isso? Acho que não vai aparecer nada, porque, tipo... Tá, esse é o quarto da Sam. Nossa, ela vai falar alguma coisa muito agora. Definitivamente não vamos ouvir aquilo ali. Putz. Não vou saber qual que é a combinação. gente, cadê ela? Que esquisito. <risos> ela tava jogando Street Fighter. Que isso? <risos> tá, pelo <risos> visto ela tem uma amiga. Gente, eu tô começando a ficar, tipo, nervosa. Bom, vamos ir nos outros quartos. Que? Ah, é o mesmo quarto. Que isso? Tem sangue aqui. Ah, <risos> é uma tinta, meu Deus. Lonnie brother hair dye over today. She said I need to fix these roots. Uh -huh. Think you could help. Dyeing hair is weirdly intimate. Quem é Lonnie I've touched someone else's scalp before. It's pretty intimate, right? It felt intimate. Quem é Lonnie in together after and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. That's when she Caraca, gente, rolou real um apocalipse. Tipo. Tá tudo meio que virado. Ninguém. Cadê meus pais? Ela não vai falar nada Tipo Gente, meus pais não estão aqui Sei lá Gente, ela não vai falar nada Cadê todo mundo? Não aguardo ela falar alguma coisa Tipo Fala comigo, moça Quarto dos pais Tá Quarto da Sam Aqui foi onde eu vim, desculpa, gente Sou um pouquinho perdida no dark room. Opa, ali a gente tem que dar uma olhada. O que, que é isso? Kate, a mamãe e o papai iam arrumar o um quarto de office para você ficar no verão, mas decidiram voltar tão de repente que eles não estavam aqui para fazê-los. Pode usar o meu quarto se você quiser, não vou mais precisar dele. Tem outra parte do bilhete? <risos> Livro de composição, diário de caça fantasma. Ah, eu não quero ler isso, não. Não, não, não, não estou preparada para ler isso ainda. Nossa, essa casa é muito grande, meu. Tem outro negócio. Tá trancado. Não entre se as luzes vermelhas estiverem acesas. Mas eu preciso entrar. Caramba, galera. Minha fantasia, sua fantasia. Gente do céu. Tá. Vou parar por aqui, porque a gente tá faz, tipo, horas jogando. Minhas considerações. Eu tô, tô nervosa. Tô curiosa, eu quero saber o que tá acontecendo. Tipo, a Sam falou que ela ia sair. E meus pais, cadê todo mundo? Todo mundo, tipo, desapareceu. quero saber se eu vou poder sair de casa. Ou se eu perdi alguma coisa... Agora eu tô com medo. Quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram do jogo, se vocês querem que eu continue. Eu realmente não queria fazer mais uma série no canal, mas esse jogo não é impossível não fazer uma série. Então, eu quero que vocês me falem. Também quero que vocês me falem se vocês querem que eu faça, tipo, diretão o vídeo. Que eu não corte, que eu deixe tudo aparecendo, que fique um vídeo grande mesmo. Mas é porque, né, é um jogo de história... Vocês também têm que ler tudo. Vocês têm que participar da história junto comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar um comentário aqui. Tchau!